Vamos trazer um pouquinho para vocês aí das punks, num, num outro universo que não é tão habitual, que são o um universo das bebidas, né? É, nós temos uma experiência muito legal, que foi incrementar em toda a nossa coquetelaria do restaurante as punks. E trazer esses produtos, né? Mostrar para vocês que a gente pode criar valor agregado para esses produtos, e principalmente, ele vira um grande diferencial... No meu caso, com o restaurante, no meu cardápio e tudo mais, isso virou um grande diferencial. Eu costumo até brincar que às vezes é, o que deu certo acabou dando errado. Né? Eu sempre gosto de enfatizar essa história, porque quando a gente começou a trabalhar com punk, foi uma aposta que eu tive, primeiro pela minha paixão por trabalhar com esse regionalismo, Pensar, né? Além das punks, a gente tem um conceito de trabalhar com alimento zero quilômetro, que é aquele alimento do entorno, né? Então o nosso cardápio hoje quase 90% é num raio de 60 quilômetros, a gente busca tudo com o pequeno produtor, promovendo encadeamento produtivo, e a punk ela é presente em tudo isso. E nós criamos uma carta de coquetel exclusiva para fazer a. para utilizar as punks. Só que tem uma fruta que eu sou apaixonado e, e acredito que todos são, né, que são duas coisas que só no nosso Brasil brasileiro tem, né, a saudade e a jabuticaba. Só que a jabuticaba a gente tem o quê? Por 15, 20 dias no ano, assim como tem a semente, né, o pinhão, e a gente acaba, acabava não tendo. Então nós utilizamos de uma forma diferente. E aí, a gente começou a produzir a geleia na estação para a gente ter a jabuticaba o ano todo para nunca faltar. Porque aqui no restaurante acontecia o seguinte: dava certo, o cliente adorava o nosso coquetel que eu vou apresentar para vocês, voltava para consumir, não tinha. Que é um grande desafio das punks, né? Obedecer a sazonalidade. Mas se a gente cria um valor agregado, fazendo um produto que você consiga é, estocar garantir ele por. Pro ano sem contar que um produto em natura é um valor, um produto com bem executado, bem planejado. No caso aqui, da geleia, bem feita, o valor é muito maior. e Você acaba tendo renda durante o ano todo, né? Então, com base nisso, nós criamos um coquetel que é uma homenagem aos nossos jardins, uma homenagem a jabuticaba e principalmente uma ave que anda aqui pelos nossos nossos jardins que é o, a, o jacu. Uma ave brasileira, né, que teve extinção e ela retornou. Então, esse coquetel nós utilizamos a geléia de jabuticaba, tá? que é uma produção nossa, que nós fazemos aqui. Então eu coloco duas colheres de geléia de jabuticaba. Claro que isso vai depender, e muito, tá? da textura dessa jabuticaba, do quão doce que ela está e assim por diante. Tá? vou colocar umas seis folhinhas de poejo, tá? Poejo que traz toda essa refrescância, né? Ele é, eu pessoalmente acho ele mais charmoso aí do que a, as outras mentoladas aí como a a menta, o hortelã e tudo mais. Eu dou uma leve macerada nele, tá? Para a gente ter ele soltando com a nossa jabuticaba, vou colocar os gelos, ele ficar bem geladinho tá? e o vinho branco. Tá? Aqui eu poderia ter feito ele na coqueteleira ou fazer ele de uma forma mexida. Então aqui a gente mexe bastante para você misturar essa geleia de jabuticaba junto com o vinho branco e aí como a geleia de jabuticaba é extremamente doce tem que ser um vinho branco seco tá bom feito isso nós vamos pegar um poedio para a gente poder decorar tá eu vou utilizar ele um pequeno segredo: bata ele para ele soltar bastante os aromas. E, como a gente está falando de punks, não poderia faltar uma caputinha. E aí a gente serve nesse charmoso vasinho aqui, em homenagem aos nossos jardins.